Bom, com muito prazer, com muita alegria, estou aqui com a grande amiga, menina, quero saber o que é isso que você fez aqui hoje na Paeja. Com muito prazer, Bia, se apresente para nós, por favor. Olá moçada, eu sou a Bia do Criador Mineirinho e hoje eu toquei um pouco aqui. Eu falo que de dia o Curió canta e à noite quem canta sou eu. Mas hoje ah, eu fiz um de som de noite hoje. Mas hoje eu fiz um som de dia porque a paeja merece, né? <risos> Agora é a época que o, que o Curió não canta muito, né? Nem de dia nem de noite, que é essa baixa temporada fiquei mais frio. Então eu falo que ah, eu tô cantando o dia inteiro mesmo, mas é isso. Bom, eu queria conhecer um pouco aí da Bia criadora de Curió. Eu queria saber um pouco. Sobre é, essa, essa Outra faceta né, que você tem né? Eu Queria que você me contasse um pouco De como foi que tudo isso começou Primeiro você é filha do Mineirinho Quem não conhece você vai explicar Quem é o Mineirinho E como foi que você começou Nessa brincadeira de criar Curió né? que Também você é criadora Sim. também né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso Primeiro conta de quem você é filha E quem é o teu pai E você me conta como foi que você entrou como criadora. legal é... bom pra quem não sabe meu pai é o dimas mineirinho meu pai cria Curió desde os anos 90 ele era criador amador começou muito com a influência do seu dário e o nome mineirinho veio é, foi fortalecendo à medida que ele ia nos torneios de são paulo ali no, na região do vale do paraíba e as pessoas falavam lá ah, o mineiro chegou o mineirinho chegou então isso foi criando foi fortalecendo e quando em 2003 é, ele foi se tornar um criador comercial o nome não podia ser outro teve que ser criador mineirinho mesmo e eu sou nascida em 93, então eu peguei meu pai já é, fã de passarinho, então eu, eu não sei, eu não conheço meu pai não criador de, de pássaro. E o que aconteceu foi que eu fui criada no meio das gaiolas, eu vendo toda essa interação, vendo todo o carinho que meu pai sempre teve com os animais e aí chegou um momento que eu já não podia mais me enganar, não podia mais disfarçar que eu queria fazer aquilo. Então eu sou publicitária, eu trabalho na área, sempre trabalhei, mas chegou um momento que eu virei pra mim e falei assim, caramba, eu acho que tá no momento de eu unir as minhas duas paixões, então eu trabalho tanto no marketing do Criador Mineirinho, como criando Curió, então assim, a gente lá em casa a gente fala que todo mundo sempre foi criador junto, então a minha mãe, por exemplo ela também tá junto no meio, então assim, a rotina de limpar gaiola, de, de criação estamos todos juntos, então eu comecei oficialmente no Criador Mineirinho, foi em 2020, é, como funcionária registrada, trabalhando com meu pai, mas a, a paixão vem desde sempre, e eu comecei nos torneios por brincadeira lá pra 2019, e aí eu fui só pra acompanhar meu pai Porque eu falei, ah pai, deixa eu dirigir pra você Aí nunca eu fui indo pros torneios, aí depois eu já não quis parar mais E eu gosto disso Essa competitividade Essa, se tentar ser o mais assertivo possível pra, a, a partir de uma alta genética Vou tentar trazer um grande passo Então foi isso que aconteceu E hoje eu criei Curió junto com meu pai Sou criadora de Curió E tô por trás de algumas coisas do criador também E agora eu também canto galera Então é isso Não, eu vou deixar pro final do nosso bate-papo papo, você vai terminar cantando, ah. é claro você não tenha dúvida, apesar que você já deu um show, né? você não cantou, você deu um show aqui para nós aqui, sensacional diga-se de passagem, mas eu quero saber mais da criadora Eu me interessa mais saber da criadora você é criadora só porque o teu pai é criador, ou você é criadora mesmo porque você aprendeu estudou, entende hoje como é que funciona o mundo do curió, o que é que você pode me dizer com respeito a isso, você é só uma criadora por influência do teu pai, ou você hoje na olha, independente se meu pai não fosse criador eu seria pelo que eu conheço hoje o que é muito difícil eu falar que eu seria ou não se caso não tivesse meu pai porque eu não, eu não conheço a minha história sem ter a presença é, do meu pai é claro. então é muito difícil falar será que eu seria né porque eu sou fruto do meio que eu, que eu cresci mas o que eu falo que me fez ser uma criadora de Curió é que meu pai nunca me forçou nada então decidiu, assim, né? eu decidi então como eu falei eu fiz faculdade eu fui morar aqui em são paulo eu trabalhei em grandes empresas em outra área vim fazendo trabalho na área de audiovisual, trabalhei é, com trade marketing, nunca foi partiu do meu pai falou, não, você tem que aprender, nunca. Então veio de mim mesmo de falar assim: não, eu quero ir pro torneio, eu quero criar. Então, essa rotina de na época do verão, primeiro você separa as fêmeas, faz aquela pré-temporada e faz todo um trabalho de saúde para mantê-las na melhor forma possível. E a escolha, quais galadores, vamos buscar aquilo, qual cruza que vai dar certo. que por exemplo, a gente tem uma genética muito forte que é a Palestina, a Jordânia e a Turquesa, né? São três linhas de, linhagens de fêmeas que são muito muito famosos aí pra mim eu falo que elas são meu xodó assim sabe eu chego eu entro na, na nas filhotas né na no berçário, no berçário Brasil, exato eu falo e princesas e tal porque elas são as minhas meninas Só a gente fala que elas são as minhas irmãs troca, ideia, troca ideia, ideia mesmo porque eu defendo muito pra quem não às vezes não segue o trabalho do criador mineirinho no instagram é. o que eu mais falo todo dia é, galera interaja com os passarinhos interaja interaja porque não é à toa que o curió tem esse nome né o curió vem do amigo tupi do guarani homem. e significa amigo do homem então essa interação foi uma coisa que sempre me chamou muito atenção, sabe? Amigo também dá. Da... da mulher, né? A gente fala do homem do homo sapiens <risos> Mas é, pode ser mulher também, vamos que vamos Então é isso, foi uma escolha minha Foi uma coisa que é, Eu não consegui mais disfarçar Porque quando eu levava mais como hobby De só ir no torneio e ter meu trabalho Eu não conseguia dedicar meu tempo total Porque eu tinha o meu trabalho é, é Aí eu falei, não, eu vou dedicar todo o meu tempo nisso E estou sempre aprendendo é, Eu sou o criador de Curió, mas sem dúvida Ainda é o meu pai, que é a, a, a... Base, o carro-chefe do nosso criador. Eu falo que ainda estou encartando, ainda, né? Tô, tô numa fase de muito conhecimento. Meus pai são mais de. 20 anos nisso, eu tenho oficialmente o quê? 3 anos, então não dá nem para comparar, né? Mas é isso, muito carinho e amor. Mas interessante que eu queria também ainda continuar nesse assunto, mas assim, você estudou para aprender a fazer o manejo, você teve que estudar, se aprimorar, como é que foi esse processo, assim, de você... É... Porque para você mexer com a fêmea, para você saber o período de, de cria, você saber o período que ela vai pedir a gala, hum. tudo aquilo que se faz dentro do, do criatório, é necessário um certo conhecimento, né? Claro. E como foi que você chegou nesse conhecimento e se você já adquiriu esse conhecimento? O conhecimento ele vem dia a dia, né? eu falo que curió, pelo menos na minha opinião, é, não é um estudo teórico assim. Você pegar livros, na minha opinião, não é, não é o melhor caminho Eu falo isso também por muita sorte da minha parte, eu tenho o privilégio de ter um professor em casa Então eu, eu acordo, eu tomo café, eu tenho meu pai todos os dias me mostrando comportamentos dos animais E é, falando assim, olha a forma como a fêmea está abaixando, olha a forma como ela coloca a asa Olha o ouro, por exemplo. É, quando a gente percebe que às vezes um passarinho está se comportando de uma forma meio triste, está com o olhinho meio caído. Pai, vamos pegar as fezes, vamos mandar pro laboratório porque vai estar tá doente. Então toda essa essa sacada do comportamento do animal é um aprendizado todo dia. Então eu falo que o estudo ele é diário. Então assim, é, como entender se aquele macho é um, um bom galador, por exemplo, se você passar aquele macho na frente das fêmeas, a forma como ele se comporta, o jeito que ele trisca, isso aí já diz muito respeito de se ele é um, um, um macho que, que enche ovo Que gosta de estar ali galando Então são muitas as, as, as variáveis Que faz um bom galador Que faz uma, uma fêmea, né? Mas esse aprendizado vem dia a dia E eu estou estudando ainda Mas sem dúvida eu tenho um professor do meu lado Que vai me passando toda essa, essa parte Então tipo, ó, olha o jeito que ela está ali Se ela sair do, do ninho Não vai esquentar o ovo, vai chocar isso e tal Então a observação na frente da gaiola É indispensável isso não é fundamental, f... né? fundamental. Não, não tem como você criar curió se você não dedicar o seu tempo de estar tá ali lá no, no, na sua maternidade ali e ficar olhando pro curió e vendo como ele se comporta porque o animal ele tem que te conhecer também a partir do momento que você fica indo só é, eventualmente ele vai mudar um pouco o comportamento dele então você tem que estar tá ali, você tem que estar tá presente ele tem que reconhecer a sua voz isso é muito importante o jeito que você vê e fala com ele tem passarinho que eu chego lá, eu coloco a mão na beira da gaiola ele já vem, parece que ele fala oi Bia na minha cabeça ele fala Oi, bia, Ou seja, é uma coisa de convivência mesmo, né? E, e passa a interagir de fato com o pássaro, né? É bem com interessante certeza, isso. Beleza, com certeza. Essa interação é diária. Não, não tem como. É, se você perguntar pra mim hoje como é que é a minha interação hoje com o Curió, como era há, sei lá, oito anos atrás, quando eu só brincava no meio dos curiosos, é completamente diferente. Não tem, nem, não tem nem como eu comparar não tem nem como eu falar, assim, igual agora, que se Deus quiser em algum momento eu vou puxar o um passarinho na estaca em torneio aí. Isso aí é outro aprendizado também, assim. Aprender a puxar o passarinho na estaca, entender o comportamento dele, é viagem, é, é tudo. Tudo isso é, é, é dia a dia para que o passarinho ele dê o melhor dele naquele momento. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Qual é o objetivo pro futuro? Aí você já tá dando aquele spoiler, né? É. Falando que vai puxar passarinho na estaca, Bia, é isso mesmo? É, o que eu quero pro futuro. Não sei dizer quando vai ser, galera, porque a gente do Criador Mineirinho. Deixa eu te não... fazer uma outra pergunta Para você me responder já junto, né? Você já tem algum pássaro que já está Sendo preparado para esse puxar na estaca é que agora em baixa temporada é difícil esperar o passarinho está cantando mas tem passarinho bom aí galera não vou citar nomes mas estamos preparando cita nomes eu tamo quero nome a tal tal os pardinhos aí mas agora é uma época muito ruim de de maio os passarinhos não tem essa essa ainda mais eu sou do sul de minas eu sou da da serra da mantiqueira tá muito frio mas tem né tem tem estamos com passarinho aí vamos se Deus quiser a liga esse ano aqui do, do, do sudeste vamos estar competindo, se Deus quiser vai dar tudo certo bom, é, para terminar aqui a nossa entrevista, eu queria saber também desse outro lado, né, da Bia Cantora como foi que surgiu isso na sua vida, é, assim também eu quero saber da tua influência musical né, uhum. eu sei que ouvi você cantando diversos cantores, de, até pô, músicas antigas né que eu também gosto pra caramba mas qual que é a tua influência musical e como foi que começou esse teu lado de cantora? Eu acho que a a resposta fica até semelhante à, à, à criação de Curiópolis, porque veio desde a infância. O meu avô era sanfoneiro, o pai do meu pai. Então eu cresci num ambiente em que eu ia na casa dos meus avós e eu chegava lá. Tinha dois violeiros, tinha um na tabaca, meu pai no pandeiro. Então pra quem não sabe, Dimas Mineirinho manda muito bem no pandeiro. É, e meu avô tocando sanfona, então o sertanejo raiz, ele, eu, não consigo, eu não tenho lembrança da casa dos meus avós sem ter música junto. Então começou muito cedo. Então eu, eu olhava aqui. Eu queria tocar, eu queria cantar, e eu vim crescendo nesse meio. Eu comecei a tocar violão com uns 8 anos de idade mais ou menos, mas eu nunca levava isso a sério no sentido de trabalho. Então assim como eu também, o eu, curioso, eu sempre gostei, mas eu não me via trabalhando, a música já é diferente, eu, eu já não me via segura o suficiente pra cantar trabalho. Um é, eu falava assim, ah, não, não é, sei pra cá, olha falei pra mim, quer saber? É Vamos isso lá. que eu, eu quero demais. E tô aí tocando. E hoje quem quiser contratá-la pra algum show. Sei lá, algum evento. Como é que faz pra encontrar a Bia e trazer esse talento que você mostrou aqui pra nós? Ah, que legal! para palavras, eu só tem a agradecer, viu? É... Só chama o Instagram, é BeatrizRDG né, de Rodrigues, ou no próprio Instagram do Criador Mineirinho. Até é mais fácil você colocar lá no Instagram Criador Mineirinho, ou no nosso canal no YouTube você mandar uma mensagem, aí eu vou responder. Tem tudo site que... também? Tenho, do Criador, www.criadormineirinho.com.br. Lá tem um link para o WhatsApp, então você pode clicar lá e chamar a gente no Zap. Eu, desculpa cortar, eu mandei o WhatsApp para o pai dela e ela me respondeu, hein, pessoal? Ela responde mesmo, pode chamar que ela responde, então sempre atento no, no contato deles. Isso é importante, né? Às vezes você manda contato para alguém, a pessoa passa mil anos e não responde nunca a pessoa. No caso deles, não. Pode chamar que eles respondem. Aí no caso para contratamento, para show, para evento, como é que faz? É, não sei se você já falou, mas repete pra mim. Aí ah, pode, até quem tá vendo a NEM, porque o, o, o seu canal já é focado no Pássaros, quem quiser falar pelo próprio Criador Mineirinho, pode chamar porque até é bacana isso, porque como eu venho da área de, de publicidade audiovisual, quem cuida muito das plataformas, quem ajuda muito meu pai sou eu então vai falar comigo mesmo, mas o meu Instagram de música é Beatriz RDG e pode mandar uma mensagem lá e a gente conversa e vai ser um prazer hein? nossa, que, que abertura, só tem que te agradecer viu? Pô? Nossa, que isso pra mim é uma alegria muito grande abrir espaço para pessoas assim como você, que tem enaltecido o mundo dos criadores, entendeu? O meu objetivo com esse canal, esse humilde canal, pequeno canal, é exatamente isso, Bia. Vou te chamar de Bia. É, é trazer visibilidade aqueles que criam legais, aqueles que criam de forma certa, honesta, que não tá na natureza capturando um pássaro. Isso aí a gente é totalmente contra, você também tem certeza que é. Com certeza. Então, o que que acontece? Eu abro mesmo o espaço do nosso pequeno canal é pequeno mas é aberto para criadores assim como você e você tem abrilhantado muito o mundo dos criadores e tem espaço suficientemente aqui no nosso canal oh, muito obrigado eu acho que esse negócio de pequeno assim ele não, é, não existe muito isso porque quando você faz com carinho com verdade sempre vai ter pessoas querendo saber aquela verdade e vão estar ali então eu tenho certeza que quem está assistindo são pessoas que realmente gostam de pássaro e eu faço das suas palavras as minhas é, o que a gente defende é a criação responsável eu acho que a gente só vai vencer essa batalha de explicar que a criação, que criar é preservar, quando a gente mostrar o trabalho de quem cria e de quem preserva. Então, a saída para você mostrar para alguém como a criação é bacana, é mostrar o seu trabalho. Filme, tire foto, mostre o carinho que você tem com o seu pássaro, mostre a limpeza do seu espaço, que é o que a gente faz no Criador e a gente sempre indica para todo mundo fazer isso também. Então, eu parabenizo desde já o seu canal, todo o trabalho que você faz de mostrar o que é criação animal responsável. Certo? Busque sempre Informação de onde você está comprando seu animal E só procure criadores legalizados Esse é o caminho Bom, você não vai terminar essa entrevista Sem antes pagar um belo de um mico aqui no meu canal <risos> E o mico vai ser cantar A sua música que você mais prefere A música que você mais gosta De cantar, pode ser composição sua Não sei se você compõe também Ou pode ser uma música de qualquer Artista que você gosta mas você vai cantar A capela aqui pra Opa. nós Eu não sei se você vai gostar de fazer isso, mas esse é um mico que eu quero que você pague aqui no canal, e eu tenho certeza que a galera vai gostar. Então, primeiro, que música que você vai cantar, se ela é sua ou que música que você gosta? Uma música que, que, que é sua, particular que você, certo. quando ouve ou quando você canta você é além mais do que cantar, você se emociona, inclusive, quando você canta ela. Que música que seria essa? É... Pra mim não é mico, porque eu fico muito feliz com isso, sabe? Então, essa brincadeira é bacana, é... Eu vou cantar uma música da pessoa que me inspirou a querer, a sair do, do cantar por brincadeira e cantar profissionalmente, é uma música da Marília Mendonça, que inclusive o dia que ela faleceu eu estava lá no Nordeste, na Liga dos Campeões do Nordeste, foi um dia muito difícil, a galera do Curió me vendo cantar hoje aqui, todo mundo é, vê essa, essa, esse carinho que eu tenho em cantar, porque eu chorei muito, tava, foi o dia da Liga dos Campeões e todo mundo viu que eu estava arrasada com o que aconteceu e eu não eu não cantava profissionalmente ainda E muitas coisas me vieram a trazer pra falar Não, agora eu vou cantar Então eu vou cantar uma música dela Que eu sempre canto no meu show Que é a música Eu Sei de Cor, pode ser? Que é muito importante pra mim, tá? <risos> vamos lá, vamos cantar o microfone que eu Show É, já tá ficando chato, né? A inchação de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho e eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa Não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói Me doer em você de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 <risos> obrigado, gente Obrigado demais Ô, Bia Prazer te receber aqui Tenho certeza que a galera toda gostou de ver Você Nossa. interagindo assim Que show, hein? Quero te parabenizar Pelo show que você apresentou aqui na Paeja Todo mundo gostou Foi diferente demais o seu, o, o seu, A sua participação Muito obrigado, tá bom? Não, pela sua entrevista aqui. Sou eu que te agradeço e mais uma vez ó, Queria parabenizar, apoie, se inscreva no canal Se você ainda não tá inscrito, compartilha Manda pra galera Curte esse vídeo, isso é muito importante Porque ajuda o algoritmo do canal pra poder crescer E eu que agradeço Você estar aqui, você sair lá da sua casa Pra vir aqui mostrar todo esse trabalho Porque a Paeja é um evento pra prestigiar o Curió Pra prestigiar, assim como você já falou Os criadores que fazem um trabalho sério Então é isso, quem agradece sou eu E é isso, quem quiser entrar em contato com a gente Criador Mineirinho, muito obrigado, valeu! Valeu, é isso aí, muito obrigado